A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Mais uma vez estou aqui hoje para o canal, preparando para o arrebatamento. Aqui quem fala é Everton Damasceno. E no dia de hoje, é, estou aqui para mais desabafar do que trazer estudos ou... Exortação... mais um desabafo mesmo... Tudo pelo seguinte motivo... Hoje... Pela manhã... Eu estive conversando com um missionário... De uma igreja local aqui... E... Eu tinha... Falado com ele que o arrebatamento está por um fio de acontecer e ele virou para mim e disse que o arrebatamento não vai acontecer agora isso entristeceu meu coração e aí eu virei para ele e falei com ele que o arrebatamento vai acontecer sim porque os sinais estão aí, o tempo é esse, e que nós que somos a igreja de Cristo Jesus, nós deveríamos sempre estar buscando o arrependimento, nós sempre deve, devemos estar vivendo como se Jesus tivesse para vir hoje. É, o objetivo não é marcar data. O objetivo não é isso. O objetivo é sempre olhar para Jesus e viver de forma correta, de forma justa. Sempre ajudando as pessoas, sempre praticando o bem. Sempre levando o nome de Cristo e nós devemos sempre... Mostrar as pessoas que o arrebatamento ele está próximo. Na época do apóstolo Paulo, ele, ele acreditava que o arrebatamento ia acontecer na época dele. E ele viveu assim, ensinou assim e morreu acreditando nisso. Agora imagina se naquela época a igreja soubesse que o arrebatamento não iria acontecer. Imagina a decepção. Imagina o pensamento das pessoas. Muitos iriam abandonar a fé imediatamente. E é o que acontece hoje. Hoje a apostasia já chegou, muitos abandonaram a fé, muitos pastores usam o da igreja como comércio, vivendo de oba-oba, não ensinam sobre o arrebatamento, só pregam prosperidade e a coisa está feia. Então eu fiquei um pouco triste com essa declaração desse missionário porque é um missionário, é uma pessoa que deve levar a palavra de Deus à frente, deve ensinar sobre o arrebatamento e ela própria diz que não, que acho que não vai vir agora. Porque ele até virou para mim e falou: Jesus ele não vai arrebatar uma igreja egoísta, uma igreja que só pensa nela. Jesus ele não vai arrebatar é, a igreja do jeito que está. Eu até virei, virei para ele e falei, realmente, ele não vai arrebatar esse pessoal que você falou. Só que existem pessoas santas, não é santas que não pecam é, não, peca, não. Todo, mundo, todo mundo peca. Mas existem pessoas que realmente entregaram a vida para Deus e estão fazendo tudo que podem tudo que está ao seu alcance para é, levar a Palavra de Deus e, e viver uma vida digna. Realmente, Jesus ele não vai arrebatar igreja egoísta, mas o tempo está acabando. Em uma hora, Jesus ele vai ter que vir buscar. É óbvio que Jesus ele quer levar o máximo de pessoas com ele só que infelizmente se quando Jesus é, é, é quando fechar a porta da graça quem não tiver arrependido infelizmente vai ficar então é, eu virei para ele e falei assim não se engane amado jesus ele não vai vir daqui 20 anos 30 anos ou 50 anos Muitas pessoas estão perdendo a fé justamente por causa disso. Porque acha que Jesus não vai vir agora. Acha que Jesus vai vir daqui 50 anos. Já teve gente que chegou para mim já. Eu tenho certeza que já teve gente que chegou para você também, que tá ouvindo. E falou assim, não, eu não vou aceitar Jesus agora não, porque eu tenho que... Aproveitar a minha vida. Eu tenho que ir para balada. Eu tenho que dar meus rolê. Eu tenho que pegar mulher. Eu tenho que aprontar bastante. Depois, quando eu tiver velho, aí eu vou pensar se eu aceito Jesus ou não. Tenho certeza que isso já aconteceu com. Tenho certeza que alguém já falou isso pra você. Então eu fico muito triste porque as pessoas acham que Jesus não vai vir agora. E, sinceramente, eu não consigo imaginar Jesus vindo daqui 10, daqui 15 anos, onde a temperatura está aumentando, a terra está poluída, as águas estão poluídas, o caos já está aumentando em vários países, aqui no Brasil mesmo, de vez em quando. É, é, tem alguma alguma manifestação igual está tendo essa, essa greve aí dos caminhoneiros uma hora vai estourar uma uma guerra civil aí e não vai demorar disso acontecer não é geleiras do polo norte e polo sul estão todas derretendo então a hora vai o mar vai subir e isso vai invadir o litoral dos países então a coisa ela tá só piorando, né? É, ameaça de guerra de vários países. Então Deus ele está segurando que não haja guerra por enquanto, mas já tá acontecendo uns rumores de guerra em vários locais e não vai demorar isso acontecer. Então Baseado nessas coisas e em outras também, tem terremotos em tudo quanto é lugar. É, é tem furacão, vulcão, vulcões. Gente, ou oh, a quantidade de vulcões que tá, que tá estourando é, é incrível. Tem vários canais aqui do YouTube que eu acompanho. Que nossa, é só Jesus. Então, por mais é que eu tente, eu já tentei fazer isso, eu não consigo. Eu não consigo imaginar a igreja vivendo aqui na Terra daqui 10 anos. Quando eu tento imaginar 15 anos, fica pior ainda. Então, amados irmãos, essa mensagem que eu estou falando aqui hoje é mais um desabafo. Eu fiquei muito triste quando eu ouvi isso da boca dele, porque ele é uma pessoa de Deus. É uma pessoa que prega o bem, é justa. Mas, infelizmente, não acredita que Jesus vem agora. Acha que Jesus vai vir daqui a alguns anos ainda. Isso é muito triste, porque pessoas morrem por causa disso. E muitos morrem sem Jesus. E é isso aí, apostagia já veio, muitos já perderam a fé, e agora nós, nós que estamos vivos aqui agora, nós que estamos esperando a volta de Jesus, vamos ser arrebatados para a honra e glória do Senhor Jesus. Jesus ele vai arrebatar a sua igreja, nós iremos ver, sim, em nome de Jesus. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Glória a Deus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Amém.